Hoje nós temos mais um vídeo onde eu vou ensinar você como fazer um prendedor de cortina. Isso mesmo! Se você me acompanha aqui, você sabe que eu sempre posto um vídeo ensinando alguma coisa do crochê. Só que hoje eu vou ensinar algo da técnica do macramê, Uma técnica que para mim é nova. Eu nunca aprendi essa técnica. Só que eu decidi me desafiar fazendo esse prendedor aqui de macramê. Eu até me deu um branco agora porque eu não estava lembrado o nome disso, mas o nome é aprendedor mesmo de cortina com a técnica do macramê e com cordão, ok? É muito fácil, eu vou deixar aqui o um tutorial para você e olha como ficou o resultado dele aqui na cortina Lindo, né? Eu amei! Então vamos aprender como fazer... Esse empreendedor de coxine, se você gostar, não esquece de deixar o seu comentário, a sua curtida e se inscrever no canal para sempre receber conteúdos como esse. Vamos nessa? Vamos começar apenas com o cordão, a tesoura e a fita, a fita métrica. Você vai precisar aí de um tamanho de cordão de 1,50m, onde vai ser o cordão principal para prender a cortina. Eu vou agora aqui separar 1,50 m. Eu vou pedir para que você amole bastante a sua tesoura. Então, na hora que a gente for fazer o acabamento final, uma tesoura amolada vai fazer toda a diferença. Eu vou cortar 22 peças desse cordão aqui, no tamanho de 10 cm. Agora, eu vou fazer um corte de... 14 centímetros de cordão. Esses 14 centímetros eu vou fazer 22 peças, ok? Então eu vou cortar aqui, se torna uma peça, e dessa daqui eu vou fazer mais 21. Feito aqui 22 peças de 14 centímetros. Feito isso, separo o meu cordão, separo a minha fita. Esse cordão, que é o cordão que a gente vai montar a folha, junto as duas pontas, estico todo o cordão, pego aqui e posiciono ele em uma mesa, ok? E aqui você vai pegar sua fita métrica, vai medir um centímetro de 16 centímetros... E vai posicionar a sua fita adesiva após esses 16 centímetros. Então, aqui é a minha posição. Só deixar 16 centímetros de altura. E eu vou posicionar aqui essa fita métrica. Gente, desculpa. meu cachorro fazendo barulho. Vou tentar acalmar ele. Ah, para aí que eu tô gravando, Simba. Aí, gente, a realidade que ninguém mostra na hora de gravar, eu mostro aqui. Olha pra isso. Simba, eu tô gravando. E daí, Simba? Olha lá, gente. Quem disse que eu consigo pegar? Desculpa, eu vou ter que gravar assim. Prontinho. Fiz aqui, né, após ter mostrado a realidade. Me desculpe, mas eu vou ter que continuar gravando. Eu vou começar a construir o meu trabalho a partir daqui, certo? Você pode novamente se certificar e ver se tem 16 centímetros aqui. Meu Até passou um pouco, ok? Então, eu vou começar a construir aqui na medida certinha. Aqui eu vou começar a posicionar a formação da minha folha. Vamos lá. Como é que começa a fazer essa folha? Você vai pegar dois cordões, esse daqui, vai dobrar assim, ó, dessa forma. Vai colocar aqui por debaixo... E outro por cima, ok? Por cima. E vai formar um ganchinho assim, ó, Puxando esse pra aqui e esse aqui por dentro do outro fio. E depois você vai puxar dessa forma. Olha que bacana. Para essa peça ficar bem estruturada, bem certinha, você tem que apertar bastante. Eu vou fazer isso com todos esses cordões até chegar nessa parte aqui, ó, você vai deixar aqui alguns centímetros antes de concluir, certo? E quantos centímetros você vai deixar aqui nesse acabamento final? Você vai deixar uns 5 centímetros, ok? Aqui. E vai parar aqui. Vai sempre fazer esse mesmo processo. Eu vou fazer todo esse processo aqui e vou mostrar pra você, Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou desfiar todos esses fios, ok? Então, nessa parte, é muita paciência. Nessa hora, você pode usar um pente fino e fazer esse processo aqui, ó. Tá vendo? Como se estivesse penteando mesmo. Vai soltar um cabo dessas fibrazinhas, mas é super normal. Você vai fazer isso em cada cordão, tanto desse lado como desse lado. Então, removi aqui todo o cordão que estava dobrado. Quando chegar aqui, ó, nessa pontinha, você também abre toda essa parte. É importante você abrir bastante o cordão e deixar bem penteado. Porque isso vai ajudar na hora da gente colocar o fixador. Que é o fixador de cabelo, conforme eu já falei pra vocês. Essa etapa é uma etapa muito importante que eu quero trazer algumas observações, tá bom? Quando a gente usa o um fixador de cabelo nesse cordão, não quer dizer que o cordão vai ficar completamente firme. Ou seja, essa peça aqui não vai ficar durinha por completo. Eu quero explicar isso para que você tenha a expectativa certa quando for usar o fixador de cabelo. Esse efeito que você vai ter nessa folha quando colocar o fixador é apenas os fios um pouco mais endurecidos. Só isso. Para além disso, ela vai ficar uma peça um pouco mais maleável. Eu quero mostrar para você o resultado dela após secar. Olha aqui, ó. tá vendo? Tanto que ela fica volumosa, só que ela fica um pouco mais endurecida. Nessas partes aqui, o fio fica um pouco mais endurecido. Mas não fica por completo toda enrijecida. Essa não é o efeito, tá bom? para que você tenha a expectativa correta quando for aplicar o fixador. Qual é o processo a ser feito? Você vai aplicar por três vezes o fixador em cima da folha, na parte da frente e na parte do fundo. Eu apliquei uma vez, vou aplicar a segunda e sempre quando você for aplicar, você vai pentear para baixo essa folha e depois passar o fundo assim. O fundo aqui do pente. Quanto mais você passar o fixador, mais molhado vai ficar os fios. Isso é excelente, porque vai ajudar a fixar bastante. E depois você pode bater sua mãozinha assim, ó, pra ajudar. Deixa agir de por 30 minutos após você passar três vezes na frente. E vai pro fundo e faz o mesmo processo, tá certo? 30 minutinhos e vai para o fundo vou deixar agora aqui no relógio 30 minutinhos e depois eu volto vamos agora virar passou aqui 30 minutos vou virar o fundo e olha como fica essa é a hora de você também ó dar uma penteadinha no fundo primeira camada segunda e depois joga para frente de novo e faz mais uma arrumadinha na frente ok na frente eu sempre gosto de deixar mais camada Por quê, gente? porque gente que a frente fica mais arrumadinha então eu deixo mais uma camada aqui e agora 30 minutinhos vai secar com a peça para a frente depois de secar, a gente vai fazer o corte com a moldura. Agora, nós vamos colocar o papel aqui. Coloquei o papel. Com muito cuidado, nós vamos cortar. Sempre deixando aqui um centímetro de distância. É importante que a sua tesoura esteja amolada, ok? Fora isso, vai te dar um super trabalho, se não tiver com a tesoura bem amoladinha. Olha como vai dando já a forma, dessa dessa folha é muito importante que você assim encontre uma forma de segurar a folhinha e ao mesmo tempo cortar tá bom aqui como eu tô gravando eu tô tendo dificuldade porque eu não tenho um lugar bacana para mostrar mas eu tô aqui fazendo o máximo para que a folha não fique correndo Detalhe, a minha tesoura tá super amolada. Eu amolei ela ontem só pra fazer esse trabalho. Pra vocês, já merece sua curtida aí, viu? <risos> e prontinho, olha como vai ficando linda. Você já consegue perceber a moldura, né? Então, agora aqui, a olho nu, sem a moldura do papel, a gente vai fazer os cortes necessários pra modelar mais essa folhinha, né? Então, a gente vai encolher mais ela aqui. Aqui também a gente vai dar um acerto. Como tá sequinha já, nós vamos fazer aqui também, ó. Diminuir um pouco mais aqui. Então agora eu vou fazer alguns acertos. Nessa parte, e aí eu vou fazer, gente, segurando mesmo. Prontinho, vou voltar aqui pra frente né, do trabalho. Que eu já cortei, eu consertei aqui o fundo, e aí vou também fazer alguns acertos. Principalmente nessa parte. E pronto. Tá prontinho a minha folha. Me conta aí se você gostou. Se você gostou, deixa sua curtida. E vai ver uma foto lá no meu perfil do Instagram que eu vou postar. Um grande beijo e até a próxima.